Olha, gente, a quantidade de sabão que eu acabei de preparar, né, com dois litros só de sebo. Gente, esse sabão é só feito só com sebo, água e soda, não tem mais nada, não tem misturada nenhuma. Olha só, sabão branquinho, olha a quantidade, é muito sabão mesmo. Gastando o mínimo possível O mais importante é que você pode preparar aí com qualquer uma gordura Seja de porco, de vaca, de galinha Qualquer gordura você pode preparar esse é sabão um Sabão ótimo, muito bom pra lavar pano de prato Clareia, deixa o pano de prato bem clarinho tira toda a gordura Então bora acompanhar o passo a passo dessa receita Porque vale a pena, gente, é bem econômico Olha só o tanto de sabão muito sabão mesmo, então bora ver o passo a passo, acompanha direitinho o passo a passo que vale a pena, tá bom? Então vamos fazer essa receitinha aqui, é uma receitinha muito boa, gente, esse aqui é um sabão limpa tudo, ele é muito, muito bom E olha só, dois ingredientes, só dois ingredientes, soda e sebo, se você não tiver o sebo aí você pode estar tá usando a manteiga, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo tudinho que eu tô usando aqui. Claro, vou usar a soda, né? O sebo e água só. Como vocês estão? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo e eu espero que com vocês também esteja. Mas se por algum motivo, nesse momento, você estiver atravessando aí por uma fase difícil, não desanima não, tá? Confia no Senhor, dá tempo ao tempo, as coisas se ajeita, tá bom, gente? Então, vamos fazer aqui esse sabão, porque é muito bom, gente. Acompanhe o passo a passo, tá? É bem importante. E eu quero dizer para vocês que o que eu sempre digo aqui, eu sempre falo para vocês o seguinte. É muito bom a gente economizar, mas o mais importante é a gente cuidar da nossa saúde, né? A gente tem o dever de cuidar porque Deus deu uma única vida para nós. Então... Como eu sempre falo aqui, também eu dissolvo a soda no fundo do quintal, né? Que é a minha soda. Eu coloco um pouquinho de vinagre na água, molho o pano, né? Esse aqui é um pano de prato, né? Esse paninho aqui eu tô usando ele sempre pra poder tampar. Pra evitar que sobe o vapor. Dissolve a soda num lugar bem arejado, bem longe. Prepara a sua receitinha aí num lugar bem... Arejado, tá bom, gente? Eu tô aqui pro lado de fora da minha casa, como sempre, né? Tô usando aqui as luvas e tô com a máscara aqui no meu queixo. Olha, gente, o barulhinho <risos> dos pássaros. Eu moro na roça, né? Como vocês sabem. Então, aqui, graças a Deus, tem sempre esse barulho muito bom de se ouvir. Então, vamos fazer a receitinha eu quero convidar você que tá assistindo o vídeo aí, se você ainda não é inscrito no canal, assiste o vídeo. Olha, gente, isso aqui é sebo, ó. Ele tá bem quente, ele tá até fumaçando. Não precisa deixar ele tão quente assim, porque eu esqueci lá no fogo, porque eu tô meio caduca mesmo esses últimos dias. E esquentou bastante, mas assim... Deixa ele aquecido, tá? Não precisa ficar desse jeito, ele tá saindo fumaça, ó, tá bem quente. Então, eu vou colocar aqui minha bacia. Aqui eu tenho dois litros de sebo, tá bom? Esse sebo tá quente. Vou colocar aqui esse sebo, ele esquentou demais, tá? Olha, se você for fazer aí seu sabão... você não tiver sebo, você pode estar tá usando manteiga, gente eu falo manteiga que as pessoas não entendem bem, eu sou aqui da roça, né, então uhum. eu falo assim mesmo, mas eu vou falar diferente, gordura às vezes as pessoas não entendem manteiga pensa que é margarina gordura, pode ser qualquer gordura, tá, eu tô usando aqui o sebo, pode ser gordura de porco, de vaca de galinha só que aí vocês devem diminuir a quantidade de água. Eu vou estar tá deixando na descrição do vídeo a quantidade de água para fazer com sebo. E a quantidade para fazer com outra gordura, tá bom, gente? Então, ó, coloquei aqui o sebo. E agora eu vou colocar a soda. Gente, eu tenho aqui, ó, 250 gramas de soda. Que eu dissolvi em 500 ml de água. Como esse sebo tá muito quente. Olha só. Esquentou demais. Não precisa vocês esquentarem desse tanto. Tá bom gente? Pode só mornar ele para poder ajudar a sabonificar mais rápido. O meu é porque eu esqueci ali que eu sou a caduca. E aí esquentou demais ali no fogo. Como eu sempre falo, vai colocando a soda aos poucos, tá bom, gente? Coloca aos poucos, não coloca tudo de uma vez, porque aí dificulta bastante. Pode empedrar, uhum. né, de uma só vez. Vou afastar aqui um pouquinho, vou ganhar distância aqui, porque tá muito quente o sebo, esquentou demais. E tem que afastar mesmo. Então, eu vou colocar a soda aqui. É uma soda 99%, tá bom, gente? Uma soda em escamas, que eu dissolvi em 500ml de água. Então, eu vou colocar a soda aqui, vou misturar. Vou dar uma aceleradinha no vídeo enquanto eu coloco a soda, porque senão vai ficar muito comprido, tá bom, gente? Olha, gente, então é só colocar água quente e misturar. O vídeo continua acelerado, senão fica um vídeo muito comprido e vocês não vão ter paciência de assistir, tá bom, gente? Olha, gente, então agora é só colocar na vasilha ou deixar na bacia mesmo. Eu vou colocar aqui nessa vasilha, tá um cheirinho bom até esse sabão. Ó, então eu vou colocar aqui. Quando esfriar, eu volto com vocês pra gente fazer o teste da espuma, pra gente ver como é que ficou esse sabão, tá bom, gente? Então, gente, assim que esfriar, eu volto com vocês pra gente cortar e fazer o teste da espuma, tá bom? Esse sabão, ó, agora eu derramo tudo aqui, Esse sabão ele esfria rápido e assim que ele esfria, ele já endurece, olha gente, então já ficou duro o sabão, hoje já é dia seguinte, ontem eu não tive tempo de cortar, mas ele já tá durinho. Esse aqui eu deixei cair, ó. Derramou, ainda rachou aqui. Tava cheinho, né? Ó, eu sou meio desastrada. Ó, ele já tá quebrando. Tanto que ele tá duro. Veja só como é que ficou bem branquinho. Bem bonito mesmo. Então, vou cortar aqui. E vamos fazer o teste. Ó, já tá soltinho, já tá soltando da vasilha olha só gente então esse sabão fica bem fica um sabão muito bonito branquinho e ele espuma bastante e rende muito né então deixa eu tirar um pedaço aqui pra gente ver olha só que sabão bonito olha bem branquinho e tá cheiroso, né? Porque eu coloquei um pouco de pinho. Então, você pode colocar aí pinho, qualquer uma essência que você quiser. Porque o sebo é forte, né? Como não tem óleo só de sebo, então é bom que você coloque pinho ou essência. Eu coloquei só 50 ml de pinho, tá, gente? Porque senão fica assim muito forte, que o pinho é bastante forte, né? Mas olha que sabão bonito. E esse sabão fica muito bom e rende bastante Olha a quantidade de sabão, tá um cheirinho muito gostoso até Ó Ó Branquinho e muito bom Então vou fazer o teste aqui da espuma pra gente ver Como é que tá esse sabão Deixa eu redar aqui Essa água aqui, ó. É uma água limpa. A minha mão tá suja, né? Cadê minha buchinha? Peguei aqui minha bucha, ó, gente. Ó, não tem nada aqui, ó. Só a minha mão que tá suja. Então, eu vou pegar um pedaço aqui. Passar aqui pra gente ver se esse sabão é bom pra esfumar. Ele é muito bom pra espumar E assim, é bom deixar... Passar um tempo, né, gente? Porque quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Mas olha aqui, ó. É muito bom mesmo. É o um sabão só de sebo, né? Ó. Ó. Então, ele é muito bom pra espumar. Então, gente, fiz a, a, o teste da espuma, né? Então, olha a quantidade de sabão. E você pode estar tá fazendo aí só com 2 litros de sebo ou 2 litros de gordura. Qualquer gordura, tá bom? Então, para você que ficou até agora, que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Essa foi a receitinha de hoje, né? Então, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, gente?